Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, eu tô aqui pra trazer mais um replay épico que eu recebi no meu e-mail De um... centro não <risos> De um nível 5 batalhando uma batalha muito épica Vocês já sabem pelo título, né? Contra um nível 9 O que vocês acham que daria de resultado normalmente? Obviamente... O nível 9 ia descer a lenha no nível 5, óbvio. Porque a torre tem mais de, sei lá, tem quase mil de diferença, mano, de um nível. São quatro níveis. Imagina você... Mano, são quatro fucking níveis. Imagina você batalhando aí, você é nível 8, batalhando contra o nível 4. eu o nível 11 batalhando contra o nível 7. Mano, se liga no replay. Vamos acompanhar a batalha que me enviou o replay. Foi o Shimichanga do clã Meta contra o J, J Money do clã Barbarian Party. Party. Mano, se liga. O... Uh vocês vão não poder notar que logo no início o chimichanga já sofre pra caramba contra aquele ataque de gigante e mago, vocês vão estar notando aí mano, mas o chimichanga sabe jogar muito cara, e ele counterou ali muito inteligentemente aquele gigante com o seu príncipe, colocando mais atrás pra pegar o impulso do príncipe colocou sua valquíria pra matar o mago, que é um dos melhores counters que tem pra mago, é a valquíria e aproveitou o contra-ataque do seu príncipe pra colocar ali servos e conseguir ali dar uma pressão no Jay Money e, e levar consequentemente o Jay Money a usar os Bárbaros, gastar 5 elixir e depois Praticamente perdeu os bárbaros. Ele joga a bola de fogo pra matar a mosqueteira e os bárbaros muito inteligentemente. Mas mesmo assim ele tá na grande desvantagem com 500 de vida apenas na torre da esquerda. Até porque é, o, o, as cartas do oponente são muito mais fortes do que a dele. Aí o oponente vem com o um príncipe. Mas ele tem uma carta que simplesmente arrebenta príncipes. Que é o túmulo de esqueletos. Os esqueletinhos simplesmente arrebentam com o um príncipe. Ele coloca ali o chimichanga. Um príncipe recuado para poder combar, galera. E ele coloca ali a sua valquíria o príncipe já deu uma porrada no, no gigante de nível 6, ele coloca os goblins pra dar um combo muito forte, já leva o gigante de nível 6 sem ele sequer ter chegado ali na, na torre dele e o cara coloca ali a horda de esqueletos, cara, só que o exército de esqueletos, perdão, só que ele tem uma valquíria ali no combo dele com o seu príncipe, aí a valquíria simplesmente aniquila a, a, os exércitos de esqueletos e ele simplesmente faz um combo de servos, valquíria e príncipe e já leva a primeira torre muito rapidamente, o que aconteceu no, no, na mente ali do Jay Money foi que ele colocou ali os seus bárbaros pra counterar e mais uma vez ele se esqueceu da Valkyria que simplesmente foi lá e arrebentou com, a com a, as, os bárbaros dele, mano. E ele perdeu uma torre já de cara e Perdeu 5 de Elixir com os Bárbaros, ele vai de novo com a Mosqueteira, gastando Elixir ali, é, erroneamente, digamos assim, ele, o chimichanga countera de novo com a Valkyria, a Valkyria simplesmente foi a estrela desse vídeo, a estrela dessa batalha, e o cara coloca ali muito muito sem noção ali, cara aquele príncipe, pra na tentativa de fazer alguma coisa, ele joga ali sua bola de fogo, ele não tem mais elixir, ele gastou todo elixir com a sua bola de fogo, ele deveria ter usado ali a horda de Servo, sei lá, alguma outra carta pra poder counterar esse ataque, aí ao invés de tentar defender, ele coloca um gigante do lado esquerdo mano, eu não entendi a, a estratégia do cara, aí o shimichanga fez ali um, um, colocou mais um túmulo ele já tinha um túmulo, colocou mais um, começou a sair muito esqueleto, ele colocou goblin e e, mano, ele simplesmente arrebentou com o gigante do oponente, e depois o oponente veio com bárbaros, e os bárbaros simplesmente foram arrebentados pela bola de fogo aí veio o Valkyria novamente, com aquela quantidade muito grande de tropas com é, um monte de esqueletos Goblin, e ele colocou ainda o príncipe do lado esquerdo, e aí o Cara, não sei por que na minha vida, não sei a razão pela qual o cara fez isso. Ele veio com um mosqueteiro do lado direito, ao invés de tentar defender aquela quantidade absurda de tropas do lado esquerdo. E aí, cara, o cara acho que simplesmente desistiu de, de, de, de ganhar, colocou um príncipe do lado esquerdo ali. Sei lá, acho que o cara queria... Ter, ah, já que eu vou perder, eu vou colocar um príncipe aqui pra tentar pegar uma coroa, que eu tô farmando meu baú da coroa. Sei lá a razão. E o cara simplesmente entregou a partida... Três coroas a zero para um nível 5 contra um nível 9. Mano, onde estamos vivendo? O que está acontecendo com o mundo? <risos> Mano, parabéns ao Chimichanga, excelente ataque. Muito obrigado por ter me mandado esse replay no e-mail clashoffailbr.gmail.com Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Me ajuda muito, vai me deixar muito feliz. <risos> Por que, que eu fiz isso? Mais uma vez eu vou me agradecer Eu vou me agradecendo Obrigado, Igor Ah, não, de nada Obrigado, eu sei Incrível. Muito obrigado a você que assistiu até aqui Falou um grande abraço do Gordinho Espero realmente que vocês tenham curtido não se, esque... não se esqueça de deixar o seu feedback Colocando aqui nos comentários o que você achou do vídeo O que você acha que pode melhorar Enfim, fala um grande abraço do Gordinho, galera Um beijo do Gordo E até a próxima <risos>